Wesley tem outro canal referente à música mas esse aqui é o canal mais de como nos estar atento na vida. Né? Você já parou para pensar que tudo que você tem hoje as pessoas ficam de olho. Por exemplo, se você comprar um carro as pessoas ficam dizendo seu carrinho, se você comprar uma moto às vezes sua motinha, mas se você olhar para pensar as pessoas estão até com inveja que você tem nesse momento. Mas para que tem tanta inveja que você tem? O que, é que você tem de bom para que as pessoas possam ter uma inveja de você? Para para pensar um pouco agora e reflita um, um pouco na sua vida. Primeiro passo, se você é alegre, é feliz, continue feliz. Se você tem um carro, tem uma moto, tem uma bicicleta, ter uma casa, ter um celular, e o mais importante, ter uma vida. Então, não deixe que as pessoas se tromentem na sua vida. Não deixe que as pessoas tomem conta da sua vida. Assim como um de cobra, precisamos ter cuidado com algumas coisas, com algumas situações. Alguns animais, eles são muito perigosos, como a cobra realmente. Mas a cobra ela é cautelosa. Então, como podemos ser cauteloso na nossa vida? É não divulgar o que a gente acha que só para ganhar status. É para nós divulgar para nós mesmos, para a nossa família. Porque talvez aquela pessoa que lhe abraça, que diz que é seu amigo, no trabalho, na escola, até dentro da sua família, talvez ele esteja com inveja que você tenha um bom trabalho, um bom carro uma boa esposa, uma boa família, então seja cauteloso no momento, assim como a serpente ela é cautelosa, então tenha certeza que você vai ganhar mais experiência, seja como a águia, tenha perspicácia, tenha sabedoria, então tenha uma visão ampla, não deixe que ninguém dê palpite na sua vida, só para depois estar falando para trás, então se você gostou desse meu vídeo, desse novo canal, se inscreva aí, compartilhe e ative a, sua, a minha conta. Além do mais, se você quer conhecer meu outro canal também, é WHS Show Violão, que eu canto músicas autorais e música couve. Só que aqui é mais um canal mais para reflexão. Então, se muito cuidado com as cobras, ou seja, com o de cobra, que seja uma serpente cautelosa para não compartilhar o que as pessoas querem que você faça, para depois estar falando por trás de você. Tenha sabedoria. Um abraço. Fique com Deus.